Sabe rapazes, estou aqui com o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês E bom rapaziada, antes de começar o vídeo, queria deixar um recado muito importante pra vocês que é sobre um aplicativo que está salvando a minha vida Uma plataforma muito boa pra você que gosta de trades Bom, o Expert Option é uma plataforma que trabalha com trades E o que é trades? É sites que você pode investir tanto em dólar, tanto em ouro Ou até mesmo em bitcoin Então tipo assim, você vai ter que saber se o gráfico vai pra cima, pra baixo Como vai ser as bolsas de valores E aí se você acertar você ganha uma quantia. Mas é confiável o Expert Option? Bom, rapaziada, é muito confiável. Tem mais de 14 milhões de pessoas que utilizam o Expert Option hoje em dia. E o melhor de tudo, pra você entrar na plataforma, você não paga. Tem uma, uma conta de treinamento. Então, tipo assim, você pode treinar com a sua conta e tudo mais. E aí, quando você sentir que você tá preparado, aí sim você pode colocar dinheiro no site e participar. Mas enfim, você quer saber mais sobre o Expert Option? É só clicar no primeiro link da inscrição, mano. Que você vai entrar na plataforma e você vai aprender tudo. E, mano, sério, se você for sortudo. Você tá feito. Mas enfim, é isso então, mano. Todo mundo, clica no primeiro link da descrição, mano, pra você saber mais sobre o Expert Option. E agora, vamos para o vídeo. Tá ligado, né, pai?